Oi! Águas cinzas, construção em ferro e cimento. Vamos ver mais uma ideia. Ciência Terra Nova. Os sentidos da ciência. Estamos no outono. Ali atrás, um pouco de neblina ainda, começo da manhã. E aí tem uma expressão neblina baixa, sol que racha. Então, o um solzinho já está aparecendo. Daqui a pouco fica tudo limpinho. Céu de outono é muito legal. O que, que nós vamos ver hoje nesse vídeo? Estou fazendo, utilizando o ferro-cimento como base né, ou como estrutura para auxiliar na formação de uma paredinha de pedra. A gente vai ver isso, que é do antigo brejinho para o antigo laguinho. Já tirei as coisas todas ali e estou refazendo. Vamos ver então como é que é o processo criativo novamente, vai, volta, conversa com o terreno busca Aí tem uma outra ideia. Vamos ver uma nascente, uma nascente difusa que foi construída a partir do braginho. Né? Nós vamos ver, melejando a aguinha ali no, no antigo laguinho. E esse processo todo de criação, como é que faz, como é que não faz, vai e volta. Né? E múltiplas funções sendo pensadas para o laguinho. Legal? Vamos dar uma olhada. Hoje lavei roupa, acabei de esvaziar o filtro. Olha, nós estamos em ligação direta, não chegaram ainda as pedrinhas. Estamos em ligação direta para o brejinho. Está passando por aqui. A gente vê o, o efluente por ali. Uma filtração, uma filtragem lenta. Daqui a pouquinho ele começa a melejar por aqui. Ó. Já tem alguma coisa melejando. Daqui a pouco ele vai sair numa quantidade maior e nós vamos captar ele no baldinho novamente para ver a qualidade visual né, desse efluente como é que tá. Ele vai chegar com um pouco de terra e é, tudo bem, né? E já estou preparando aqui a telinha. Uma parte da paredinha já está ficando pronta. Ok, deixa eu procurar aqui o sol, vai batendo, mas dá para a gente enxergar. O que eu estou fazendo uma telinha para dar suporte, vai uma primeira camada da, da massa, estou fazendo três para um, três de areia, um de cimento. Então primeiro uma camadinha na redinha na tela de viveiro e depois na hora que eu vou assentando as pedras uma camada mais grossa de, de massa tomando cuidado de preencher adequadamente os vazios de maneira que a gente tenha um, um trabalho estanque depois aqui dá para a gente ver com mais clareza a massa na telinha e aí em cima dessa massa, para cá, vai mais uma camada de massa que a gente tá vendo aqui. Então toda essa parte vai ser recoberta de pedras. Aqui eu tô pensando em fazer uma paredinha de tijolo. Eu gostei dessa ideia aqui de captar essa água. Então quando eu for fazer, refazer o brejinho, que eu vou fazer ele mais comprido, até ali em cima... Eu já vou deixar na parte de baixo um, um dreno né, para a gente ter como se fosse uma minazinha d'água. A gente já viu no vídeo anterior, essa água, esse efluente que desce aqui, ele vai melejar e vai funcionar como se fosse uma nascente. Então, a mesma coisa nós vamos fazer por aqui. Eu quero retrabalhar esse terreno de maneira que a gente tenha um acesso aqui à parte de baixo. Bom, deixa eu fazer o que eu vou contando. Olha só como numa nascente difusa, o efluente que chegou aqui em cima, ele vai passar por essas camadas, as raízes, o solo e vai sair aqui embaixo. Olha que a água está com uma qualidade visual aparentemente bastante interessante. Depois eu vou pegar um copo e, e sentir como é que ela tá. Deixa eu ver se tem cheiro, porque ela acabou de sair do cheiro nenhum. Aqui em cima a gente sente um pouco de cheiro. Porque ela ficou parada um dia ali dentro. Então formou o gás sulfídrico. Chegou aqui com um pouco de cheiro, que já não tem mais. O cheiro quando estava sendo drenado para cá. A água ali embaixo não tem. E olha só, puxando um pouco o plástico, a gente vê como é que está acontecendo o melejamento dessa água. Ela está passando pelos poros criados aí no solo. Nesse processo ela vai filtrando. Como é um solo também argiloso, essa argila vai retendo... É, é, compostos químicos diversos. Né? Então vai ajudando no tratamento dessa água. E olha, é muito legal, porque é, é exata reprodução do que acontece no ambiente natural, da formação de uma mina. Que é o que a gente está vendo acontecer aqui, ao vivo e em cores. Aliás, essa, essa cor avermelhada, é por conta de óxido de ferro que está presente no solo. O então, solo vermelho ele é vermelho por conta do óxido de ferro que está ali presente, que é oxidado, e dá uma coloração avermelhada no solo. Mas olha só, água com aspecto legal, deixa eu pegar um pouco mais aqui. Daí não dá para ver, mas aqui eu vejo está com um pouquinho de areia, mas tudo bem, né? Está saindo ali pelo plástico. É sem cheiro. Aliás, um pouquinho de cheiro de ferrugem que é a indicação ali do, do óxido de ferro. Bacana? Fiz alguma movimentação de terra no antigo laguinho. Então, alguns pensamentos. Que eu tô tendo Ó, aqui do lado um caminhozinho para a gente poder acessar a ameixa. Esse caminhozinho seguiria por aqui, eventualmente uma escadinha para a gente descer para a parte de baixo ou por aqui ou por esse outro canto. Aqui, talvez, ideias, ideias, baixar um pouquinho, aqui e transformar isso num banquinho. Para que isso? Porque eu começo a namorar a ideia de transformar esse pedacinho aqui, deixa eu mostrar, num ambiente seco. Um banquinho para a gente sentar. Aqui o brajinho. Da parte intermediária, um caninho para a gente puxar a água se quiser. A parte de cima, posso fazer passar a água por um ribeirãozinho que eu posso construir aqui em cima, levando lá para a parte de baixo. Aquela tubulação que pode estar enterrada fazendo a ligação, de maneira que se eu quiser, eu fecho uma das pontas, e isso daqui pode ficar seco, ali de onde está aquele aquele buraco, que eu fiz para coletar água, para ver como é que dava a qualidade visual, eu posso puxar um tubo para a parte de baixo, aqui tem mais ou menos um metro de desnível, então eu posso puxar esse tubo, aqui lá para baixo. De maneira que se eu quiser, eu abro essa tubulação e isso tudo fica seco. Se quiser, eu fecho essa tubulação e a água do, do, do brajinho pode preencher o local. Fico então com várias possibilidades. Olha só, a vista que a gente teria sentado aqui, seria mais ou menos isso. A água pode descer por aqui formando uma cascatinha, e na verdade eu posso fazer tudo isso com os sistemas de abrir e fechar, de maneira que eu posso optar por ele seco, por ele cheio, do, do jeito que quiser. Então, estou matutando ainda como é que eu, que eu vou fazer isso. Mas aqui então seria um local também de convívio que pode ser uma história legal para sentar aqui, ver os passarinhos aqui tomando banhozinho. Aliás, olha ali, chegando um canarinho. Tem um pouquinho de água ali em cima, ele desce para tomar a aguinha. Oi, pequenininho. Pronto. Legal? Vamos fazendo e matutando, eu gosto muito de brincar com essas coisas porque eu gosto de ir mexendo no terreno e à medida que eu vou mexendo no terreno e conversando com o terreno, o terreno vai me dizendo algumas coisas e eu vou refletindo em outras. Eu não tinha pensado ainda na possibilidade de deixar isso daqui como um espaço seco né? e de convívio, mas agora eu começo a gostar dessa ideia. Vamos seguindo. De uns tempos para cá, o, o povo anda trazendo cachorro para cá, não, não sei o que, que acontece, mas às vezes vira uma, uma festa, uma cachorrada latindo que é engraçado até. Quase terminado a nossa brincadeira aqui de ferro cimento. Eu gosto de, de trabalhar com ferro cimento porque a gente pode fazer um monte de coisa com ele, né? E dar o, o acabamento ou não, diferentes formas que podem ser usadas. Bom, isso aqui está de ponta cabeça. Já tem uns dias que eu estou fazendo, deixando secar, curando. Né? É preciso lembrar de sempre colocar, deixar úmido né? para ter uma cura legal. Bom, então por hoje é isso. Né? É, já tem uns dois ou três meses que o vídeo foi feito. Eu estou pegando aos poucos aí para dar tempo de, de fazer as coisas. Então está um pouquinho atrasado, as coisas já estão mais adiantadas, mas a gente vai chegando lá. Legal? Então não esquece, compartilha com os amigos os passo a passo para a gente aprender a fazer algumas coisas. Diferentes do, do cotidiano. Isso daqui para mim também acaba sendo um hobby, uma brincadeira. Né? Mas uma brincadeira legal. Ao invés de ficar falando da girafa da Amazônia, a gente vai e arruma a água da nossa casa. Legal? Quer salvar o mundo? Começa arrumando o quarto e cuidando das águas da tua casa ou fazendo as coisas na tua casa. Depois a gente vai... Falar para o vizinho como é que ele tem que fazer as coisas. Aliás, a gente nem faz isso. A gente faz as coisas, né? E se forem coisas legais, o vizinho vai chegar e vai perguntar como é que faz e você vai ensinar. A ideia dos vídeos é essa aí. Né? Então, compartilha com os amigos. Dá um joinha, um like, um gostei. É importante lá, o, o YouTube entende isso como uma história legal. Então, cada cliquezinho ali informa para o algoritmo que o vídeo deve ser esparramado para mais pessoas. É outra maneira de você contribuir com o mundo. Legal? Então, por hoje é isso. Um grande abraço e até a próxima.